Oi, gurias! Tudo bom? Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês o que, que veio na minha Glambox de fevereiro. Essa aqui é uma edição de 9 anos da Glambox. Então, vamos abrir juntos e ver o que tem aqui dentro. Na caixinha desse mês, a estampa parece que ela é um presente, que ela tem um laço. E se tu não assinou a Glambox ainda, eu vou deixar aqui embaixo o meu cupom de desconto vocês ganham até 80 reais de desconto e um brinde especial na assinatura. Então não perde a chance, corre lá e assina. E vamos ver o que veio na minha caixinha de hoje. O primeiro produto e o que chama mais atenção aqui dentro é o shampoo e o condicionador da Oxx. Esses aqui são nutrição fortalecedora, fios mais densos e fortes para um crescimento saudável. Eu não usei essa linha ainda, eu já usei outros produtos da Ox, eu já usei outras linhas, mas essa aqui eu ainda não experimentei. Vou testar e conto mais para vocês o que, que eu achei. Esse kitzinho que vem normalmente os dois juntos, custa em média R$25,00. Então, depois eu conto mais para vocês sobre essa linha aqui. Outro produto, e essa marca eu já amo, é a Jeito. Esse aqui é o creme redutor de poros. Ele tem 100ml. Eu já tenho o creme de vitamina C deles, que é o que eu tenho usado antes de dormir sempre. Esse aqui tem alta tecnologia como a nem sabia, nem sei o que é isso, que reduz e refina os poros ampliados e visíveis. t que ajuda a regular a oleosidade da pele, e Hydra 360, que ajuda a dar aquela hidratada. Se você possui poros dilatados, esse produto é pra você. Eu acho que ele vai ser incrível para minha pele, tô louca para testar. E esse tubinho aqui custa R$ 86,90. Não é uma marca barata, não é um produto barato, mas pelo que eu já testei, é muito bom. Então eu tô bem confiante. Como eu falei lá no primeiro vídeo da Glambox, quando a gente assina, a gente preenche um formulário dizendo as coisas que a gente gosta, o nosso tipo de pele, o nosso tipo de rotina, o que a gente aceita receber. E eu botei que eu queria testar outros produtos aleatórios que não fossem só beleza. E aí, nessa caixinha, veio um produto inusitado. Veio um odorizador, bloqueador de odores sanitários. <risos> Esse aqui é o Pam Pan, eu não sei se é esse o nome da marca, mas eu pesquisei por esse nome e apareceu. Ele é o tubinho de 15ml, é um borrifadorzinho, é bem... ele é pequenininho, mas como tu usa só um ou dois, duas apertadinhas no vaso, não gasta tão rápido assim e custa R$10,90 um tubinho desse aqui. Eu já vi produtos desse tipo mas eu nunca tinha testado essa marca em específico, então depois eu conto pra vocês se ele é cheirosinho mesmo, e eu vou deixar lá no banheiro pra gente usar. Aí veio um produto de um primer da Skin Soul. Esse aqui tem extrato de amamelis, ácido hialurônico e vitamina E, promete um controle de brilho e textura, correção de poros e linhas, preparação para make e é de uso diário. Pelo que eu tô lendo aqui, ele é bem parecido com o da Biang. Então, eu vou deixar esse aqui lacrado pra usar quando aquele terminar. E aí eu conto pra vocês o que eu achei, qual foi a diferença. E esse tubinho... Ai, é de vidro. Nossa, que mágico. Adoro esses tubinhos de vidro com conta-gota, muito coisa rica. Esse aqui custa 69,90 e vem 30ml. Veio também uma ampolinha da Jacques Gernini. eu tenho a rosa, que é de pitaia, que veio numa outra caixinha, e agora veio a de ácido hialurônico, ela hidrata e revitaliza os fios, é um tratamento concentrado de hidratação em um minuto. Isso aqui que mistura com a máscara de cabelo, a máscara de hidratação, ou a máscara que tu gosta, e ela dá uma potencializada na máscara, adicionando outros componentes. Então eu quero muito testar, mas eu tô bem empolgada e já que Xerene já é uma marca que eu gosto, eu já recebi em outras caixinhas, então confio bastante, eu quero ver se essas ampolinhas também são boas. Essa ampolinha custa 28. Reais, eu já vi em outros sites por menos, mas na internet a média tá 28, reais, então estou contando com esse valor. O último produtinho da caixinha é uma máscara facial, essa aqui é a máscara Bionutri, ela é da New Face Cosmetic. Ela tem extratos de ingredientes naturais que proporcionam ricos nutrientes à pele, deixando-a macia e renovada. Nutrientes, nutrientes. Nutriente. Ela tem 20 gramas, ou seja, ela vem com uma máscara aqui dentro, ela, o sachezinho de uso único. Ela foi especialmente criada e desenvolvida para revitalizar a pele após um dia exaustivo de trabalho. Sua fórmula é rica em extratos naturais que proporcionam extraordinários efeitos hidratantes e nutritivos para compor sua rotina de cuidados diários com a pele. Legal. Ela não testa em animais e só que ela não diz o que exatamente tem nessa máscara e pelos componentes aqui eu não entendo nenhum nome, nenhum nome para mim é conhecido. Então não sei do que, que ela é. Eu vou pesquisar mais e depois eu volto contar para vocês. Ela promete hidratação e nutrição da pele, esse faixezinho custa 20,60 Acho caro pra uma máscara de uso único, mas se valer a pena, se realmente fizer o que ela promete, então a gente paga, né? Mas aí eu testo e volto a contar mais pra vocês. E é isso que eu na minha caixinha, o total deu 244,50 mais ou menos, o que é bem mais do que o valor da assinatura. Então, com certeza, valeu a pena. Não foi o mês que eu fiquei mais empolgada com os produtos de variedade. De, tipo, eu já conhecia muitas das marcas, então não foi nenhuma grande novidade. Mas, com certeza, são produtos muito úteis e que eu vou usar bastante. E que vão ser testados aqui no canal, de qualquer forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!